Fala galera, tudo bem? Eu sou o Paoli, monitor de matemática aqui do Descomplica. No episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos falar sobre um assunto mega importante para os vestibulares. Eles mesmo, os produtos notáveis. Mas pera pera, antes de começarmos a anotá-los, aproveita para baixar o mapa mental no link da descrição desse vídeo. E, claro, se inscreve aí no nosso canal e clica no sininho para ativar as notificações. Calmou? Pega o papel e a caneta para anotar tudo direitinho e vem comigo. Alguns produtos são tão recorrentes no cálculo algébrico que recebem o nome de produtos notáveis. Usamos esses produtos para facilitar na hora de cálculos extensos. Bom, o primeiro que iremos falar é sobre o quadrado da soma de dois termos. A expressão a mais b ao quadrado é equivalente ao produto de a mais b por a mais b. Agora, podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação popularmente conhecida como chuveirinho. Veja só, a vezes a é igual a, a ao quadrado, mais a vezes b, que é ab, mais b vezes a que é ba mais b vezes b que é b ao quadrado perceba que ab é igual a ba já que a ordem dos fatores não altera o produto logo teremos a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado por fim então podemos dizer que a mais b ao quadrado, onde a é o primeiro termo e b é o segundo termo, é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver um exemplo? Se liga como fica o quadrado de x mais 1. Será o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, isto é, duas vezes x vezes 1, mais o quadrado do segundo 1 um ao quadrado ou seja x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1 um. o segundo produto notável é o quadrado da diferença de dois termos é parecido com o primeiro que falamos a diferença é o sinal de menos na expressão olhe a expressão a menos b ao quadrado é equivalente ao produto de A menos B por A menos B. Agora, podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Veja só, A vezes A é igual a A ao quadrado. Agora, A vezes menos B é igual a menos AB. Menos B vezes A, que é igual a menos BA. E menos B vezes menos B, que é igual a mais B ao quadrado. Perceba que menos AB é igual a menos b, pois a ordem dos fatores não altera o produto. Logo, teremos a menos duas vezes ab mais b. Por fim, então, podemos dizer que a menos b, onde a é o primeiro termo e b é o segundo termo, é igual ao quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E vamos de mais um exemplo para fixar a ideia. Então, ó, o quadrado de x menos 3 será o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, isto é, duas vezes x vezes 3, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado menos 6x mais 9. Agora, no terceiro produto notável, que é o produto da soma pela diferença, temos a mais b vezes a menos b. Aplicando novamente a propriedade distributiva da multiplicação, obtemos a vezes a é igual a a ao quadrado. Agora, a vezes b menos b. Que é igual a menos AB, mais B vezes A, que é igual a BA, e B vezes menos B, que é igual a menos B ao quadrado. Portanto, teremos A ao quadrado menos B ao quadrado. Por fim, então, podemos dizer que A mais B vezes A menos B, onde A é o primeiro termo e B é o segundo termo é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos para o último exemplo. Para terminar, fazendo x mais 2 vezes x menos 2, teremos o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado menos 4. Além disso, tem uma curiosidade para você. Também podemos encontrar as mesmas relações, só que agora fazendo interpretação geométrica. Vamos ver, então, a expressão quadrado da soma de dois termos por meio da geometria. Temos um quadrado cujo lado mede a mais b. Ao calcularmos a área desse quadrado, que é lado ao quadrado, temos, então, que a área será a mais b ao quadrado. Ok. Mas também podemos calcular a área fazendo a soma das áreas dos quadrados e retângulos destacados. Então, fazendo essa soma, temos que a área do quadrado será a área 1, quadrado mais a área 2, AB, mais a área 3, AB, mais a área 4, quadrado. Portanto, chegamos na seguinte expressão, área igual a A² mais duas vezes a b mais b ao quadrado. Como a área também é a mais b ao quadrado, podemos concluir que a mais b ao quadrado é igual a a ao quadrado mais duas vezes AB, b mais b ao quadrado. Viu que legal? Conseguiu entender tudinho? Então já sei que quando aparecer uma questão que você possa usar produtos notáveis, você vai tirar de letra, né? Aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum dos mapas que postamos aqui. Deixamos também um link na descrição para assinar o Descomplica e ter acesso ao curso completo de preparação com todas as aulas, materiais e exercícios para mandar bem no vestibular e no Enem. Ah, não esquece também que tem um link para baixar de graça o mapa mental completo na descrição. Então um beijo e até o próximo vídeo. Oh, mm -hmm. oh,